Quero obter mais resultados online, vamos realizar o workshop Marketing Digital 360 em Leiria, em que vamos ter uma formação totalmente prática e orientada para resultados. Vamos ver desde a definição da estratégia de marketing digital, website, social media, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, criação de conteúdos atrativos em imagem e vídeo para ter mais alcance e interação nas redes sociais, como criar vídeo e transmissões em direto profissionais como investir corretamente em anúncios Google e otimização para motores de pesquisa, como acompanhar analítica e o retorno de investimento, ferramentas de produtividade, email marketing e como utilizar todas estas ferramentas de forma integrada para ter uma estratégia assertiva e obter mais resultados online. Reserve já o seu lugar no link no vídeo.